Fala pessoal, eu sou o Rafael Foreste, sou tecnista, pós graduado em gestão empresarial e diretor do grupo Brasil Peixes, né? que é composto pela Brasil Peixes e pela Grupo Peixes. E hoje a gente vai estar gravando o né? último é, vídeo sobre a nossa fazenda urbana, né? vocês podem ver que a gente desmontou a nossa fábrica aqui de São Paulo Capital, estamos montando a fábrica Ainda vai ter o nosso escritório de atendimento aqui na capital, tá gente? E hoje a gente vai dar algumas dicas referentes à despesca, transporte de peixes até o folhinho E vamos lá iniciar o vídeo Mas antes, não esqueçam de curtir o nosso vídeo Seguir aqui o nosso no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook E vamos lá! com a nossa fazenda urbana, né? para quem assistiu os outros vídeos, essa fazenda urbana é um tanque elevado para você produzir peixe para consumo próprio, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, na sua escola, na faculdade. A ideia é vocês é, ensinarem seus filhos, é, terem a experiência na prática de comércio, um sistema de recirculação profissional com uma né? Aqui a nossa paponinha a gente acabou parando de fazer, certo? E hoje está no dia da gente despescar os nossos peixes. Bem, qual que é o passo a passo para uma despesca efetivamente bem realizada? Primeiro de tudo, você precisa deixar o peixe em depuração. O que é depurar o peixe? É você deixar o peixe pelo menos 24 horas sem arraçoamento, sem comida. Para quê? Para quando você vender esse peixe para um consumidor final, para um restaurante, para um frigorífico. Ele ir com o intestino limpo Por que você precisa fazer isso? Primeiro de tudo, isso é Eticamente correto, né? Você está vivendo carne E não ração o intestino do peixe Então, geralmente é, Se valoriza essa atitude Segundo Quando o peixe ele está Pode Faz muito bom. Desculpa gente Então, como eu sou do aí Vamos continuar então, é, e você depurando o peixe, né, o segundo fator que é muito importante é na hora do transporte até o seu cliente, até o frigorífico, até o restaurante. Bem, quando o animal está com vestido limpo, ele não defeca, ele, é, ele não suja a água da caixa de transporte. E isso ajuda a uma menor taxa de mortalidade né, durante o transporte. Lembrando que o frigorífico ele precisa receber os animais vivos Então, se os animais chegam mortos até o destino Geralmente, o frigorífico desconta esses animais mortos de você, produtor Então, fica ligado que isso é muito importante Certo? Bem, agora, depois que você depurou o peixe Segundo e terceiro passo Primeiro de tudo, desligar a recirculação, né? Você vai desligar a roupa e ligar o compressor radial Para que, que você faz isso? Quando a gente faz a despesca né, A gente aproveita E limpa o sistema né? A gente vai limpar o decantador Vamos limpar os filtros E a gente vai esgotar A água O esgotamento do seu tanque é o terceiro passo para que você vai esgotar a água? Para ficar muito mais fácil, muito mais simples de você despescar o seu tanque elevado. Então, quando você despescar o tanque, tem duas formas de você despescar. Quando você tem muito problema de água, você pode despescar através de tarrafa, que eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem, né? uma prendiosa despescando por tarrafa. Você pode despescar por rede, né? você entra dentro do tanque, passa a rede, faz a despesca e a terceira forma, que é a forma mais fácil só que desperdiça bastante água é você esgotar seu tanque jogar essa água para irrigação jogar essa água para um tratamento e pegar os peixes de forma bem simples né? então vocês vão ver que a gente esgotando nosso tanque vai virar só peixe e só fita, tá bom gente? a gente vai cortar o vídeo, vamos esgotar o tanque aí a gente continua a gravação para vocês ó pessoal, tá quase acabando nossas tilápias ali a gente vai esgotar até o zero é só para ficar só a tilápia mesmo que a gente no, no nosso caso hoje a gente não vai matar elas no gelo né que eu tenho que sair daqui a pouco para pegar mais uma das nossas dos nossos containers de importação então a gente vai fazer um pouquinho na pressa hoje a gente também tem um cascudinho que vamos mandar ele lá para bofete e é isso aí. Então, pessoal, a gente já terminou de esgotar a água. Agora, o último passo para você que vai vender para frigorífico, para um cliente, é pegar o um peixe, pesar ele, tá? Para você ter o um controle de quanto você vendeu, do resultado da sua despesca. E aqui, no nosso caso, a gente não vai pesar, porque é para consumo próprio, né? As, esses peixes aqui vão virar o um churrasco de inauguração da nossa fábrica lá em confete. E vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o nosso tanquinho. Esse tanquinho tem mil litros. Então vocês veem que tira só peixe, né? Comentando com vocês e por último é abaixar a água do tanque e fazer a retirada dos peixes. Né? Eu vou. A gente teve que cortar o vídeo, mas assim, vocês baixando a água do tanque, a retirada dos peixes fica tá bem fácil. Né? Diferente de tanque escavado, né? esse tipo de coisa, aqui os animais, né, vocês veem que dá para. Fazer uma despesca com pouco estresse, pouco trabalho, controle total da despesca. E é isso aí. Aí a gente vai continuar o vídeo com as participações que eu tive que gravar antes de sair para ir pegar a nossa importação. Então é isso aí. Obrigado. De novo, eu sou o Rafael Forest. Precisando, entre em contato com os números que estão aqui embaixo. Valeu, gente. Até mais. De memória, mas ó, os peixes que a gente tirou, tá? E eu vou desligar rapidinho só para dar tempo da gente tirar mais um pouquinho lá. Terminando a filetagem eu tive que buscar os equipamentos da nossa importação, então por isso que o vídeo ficou bem picado, né? Para ajudar, né? além da memória do celular, hoje está super corrido pra gente.